Olá pessoal, aqui é a professora Edivânia, vou apresentar hoje para vocês um circuito motor, ok? De exercícios que vocês vão fazer é, na sequência, ok? E algumas variações desses exercícios. Eu coloquei cinco objetos aqui, que no meu caso foram garrafas, mas vocês, vocês podem colocar bola de meia, chinelo, sapato, pedras, objetos que vocês tenham, Tá? E podem colocar um pouco mais de bases. Poderiam ser cones, tá? Poderiam ser outros objetos que você conseguisse fazer a mesma atividade, ok? Primeiro circuito. Vocês vão fazer o zigue-zague, tá? Esse zigue-zague é movimento lateral, tá? Você vai fazer o zigue-zague, vai e volta, tá? Movimentos laterais, tá? Depois que você fizer o zigue-zague, você vai tocar... E voltar de costas. Tocou no primeiro, volta de costas. Tocou no segundo, volta de costas. E correndo, pessoal. Tocou no terceiro, volta de costas. Tocou no quarto, volta de costas. Tocou no quinto, volta de costas. Tá? O próximo exercício, vocês vão ter que passar por cima das garrafas. E aí, vocês vão passar como? Fazendo esse movimento de atletismo. Subindo o joelho... Na altura do quadril, tá? Pulando por cima dos objetos que você colocou. Aqui, ó. Isso, correndo, tá, pessoal? Eu tenho uma certa dificuldade motora, dá pra perceber, mas não por isso vocês vão fazer andando ou devagar, ok? É um ritmo mais acelerado, tá? No próximo exercício, vocês vão fazer correndo até o último e voltando de costas. Correu? Voltou de costas dez vezes, correu, voltou de costas, correu, voltou de costas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10. Feito dez vezes, vocês vão passar agora em movimentos laterais, tá? Esse pé que tá atrás, que vem depois, ele vai passar por cima dos objetos, tá? Na volta, você troca o pé. Se você foi com o direito, volta com o esquerdo. Isso você vai fazer cinco vezes, tá? Esse mesmo circuito. Você vai pular com os dois pés, tá? Por cima dos objetos Vai e volta. Mais cinco vezes, ok? Vocês vão repetir esse circuito duas vezes, tá? Nessa sequência que eu falei, ok? E a corrida de velocidade, vocês vão marcar um ponto, da onde vocês saíram, até um ponto extremo, tá? Um ponto distante. Acelerou, deu pique, voltou, ok? Esse pique você vai fazer três vezes, tá? Corrida de velocidade, três vezes, ok? Essa é a atividade de hoje, um circuito motor básico de atletismo, ok, pessoal?